De uso popular e milenar entre os asiáticos, o cardamomo é o nome utilizado para designar diversas espécies da família do gengibre. Seu fruto apresenta uma vagem que contém grãos negros e altamente aromáticos. Em sua composição nutricional há fibras, carboidratos, vitaminas A, B e C e minerais como cálcio, potássio e magnésio. Além do uso culinário, o cardamomo também é utilizado com fins medicinais. Acompanhe agora o top 10 dos benefícios dessa especiaria. Efeito antimicrobiano O cardamomo auxilia no tratamento de problemas de garganta e halitose devido combater certos tipos de infecções por vírus e bactérias. Efeito detox. Seu efeito desintoxicante auxilia na remoção de toxinas do fígado, deixando esse órgão em melhor funcionamento. Efeito digestivo. Rico em fibras, ajuda no funcionamento do intestino, previne gases, inchaço e indigestão. Efeito gástrico: O Cineol, um tipo de óleo essencial presente no cardamom, ajuda a tratar gastrite pelo combate à bactéria H. pylori e úlceras estomacais. Ação anticâncer: Estudos associam a ação de componentes do cardamom na morte e propagação de células cancerosas. Efeito descongestionante do sistema respiratório, sendo indicado no tratamento de resfriados, gripes, asma, bronquite, tosse, dentre outros, pois facilita a excreção do muco das vias aéreas. Efeito calmante. O cardamomo auxilia no alívio de dores de cabeça e de dente. Saúde para o cabelo. Trata infecções do couro cabeludo e seus olhos auxiliam na nutrição capilar. Ação no sistema circulatório. Melhora a circulação sanguínea, sendo benéfico para o sistema vascular. Há relatos que indicam melhora em disfunção erétil e perda de libido. Saúde dos lábios. Promove maciez e cor rosada aos lábios. Por causa disso, é adicionado em cosméticos pela indústria farmacêutica. Embora não existam relatos de efeitos colaterais graves pelo uso do cardamomo, o seu consumo em doses exageradas pode provocar náuseas e vômitos. Na culinária, o cardamomo é usado como tempero em sopas, carnes, pescado, salada de frutas e doces. É usado também no café oriental, em pães e em licores, conferindo sabor e aroma marcante às preparações. O que você está esperando para incluir essa especiaria no seu dia a dia? Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas novidades, comente e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço!